Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma, hoje em dia é uma coisa descomplicada. Embora antes de Cristo também tinha a ciência de dieta e de perder quilo do seu corpo, mas era menos popular e, e mais pequena porque, pelo fato que as pessoas tinham uma alimentação mais saudável então dificilmente aumentava os quilos do seu corpo, mas daí as coisas foram se industrializando, mas faz parte o importante é que é muito fácil emagrecer e perder os quilos do seu corpo. Não é uma coisa complicada.